Recording is on. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada. É, nesse vídeo eu quero comentar um pouquinho é, o, o noticiário nacional com a notícia é, curiosa né, de que o governo está pedindo uma investigação na Petrobras, ou seja, no próprio governo, né, porque o presidente da Petrobras é indicado pelo presidente, né? após ah, o aumento da Petrobras, é, levar essa queda na, nas ações da companhia, e, e uma situação de tensão aí no, no cenário nacional, porque é, uma, os caminhoneiros já, já anunciaram intenção de fazer greve, e, e o próprio é, Congresso está aí tentando lidar com o peso político dessa posição e o governo pede uma investigação é, no próprio governo, né? Por quê? Porque quer repassar essa, esse, esse peso político ao Congresso, ou seja, aos deputados da base do Centrão, é, que são a, a sustentação do governo no, no Congresso, né? E... E isso é, é concomitante a um cenário internacional aí que, que aconteceu nos últimos dias, o Fórum Econômico de São Petersburgo, que é uma espécie de cópia do Fórum Econômico de Davos, né? é, onde o, pre, o discurso do presidente Putin foi muito é, importante, foi muito noticiado, porque... É, Nesse momento, a Rússia está capitalizada com o, o, a alta do petróleo. É, antes da guerra, ele estava na faixa de 84 barril e ao longo da guerra é, subiu aí, é, mais ou menos 50%. Então, as exportações russas valorizaram bastante e, e a, a Rússia está... É, numa posição dominante agora, né? tem, tem uma posição, tem é, muita bala na agulha, né? literalmente, para agora dar, dar as cartas né? de uma nova ordem é, financeira e geopolítica, que é justamente a ideia por trás né? de todo esse movimento que a Rússia realizou junto com a, com a China, né? anunciando uma uma aliança ilimitada entre os países, é, pouco antes de, de tomar a decisão de invadir a Ucrânia, né, e aí eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho, né, essa, essas mesmas notícias aqui, pela, pela visualização da jogada, né, então esse tabuleiro aqui que eu utilizo, né, para para gestão financeira pessoal, inclusive o curso gratuito está disponível se você quiser assinar a nossa lista de e-mails. E, e ele serve para você conseguir entender esses movimentos sistêmicos do mundo. Né? Então, aqui, é, nessa última camada do tabuleiro, existe a relação da gente com o mundo, né? com o mercado, é, a camada comercial e o mercado está vendo falta de um produto essencial que é o combustível para o comércio né? é literalmente o, o, o combustível que movimenta os transportes e, e várias outras indústrias também e o combustível é energia e, e energia é dinheiro né o dinheiro é energia em estado financeiro e o petróleo é energia em estado líquido né? líquido em estado material e e o, e, o, e a camada financeira desse sistema é justamente a camada é, onde circulam os capitais circula o dinheiro em em, em, é, em estado eletrônico né e e aí nessa é, especulação né nessa camada aqui é, estão os lucros das empresas de petróleo, tal como a Petrobras, né, que paga os dividendos mais altos do mundo hoje, e, e abaixo dessa camada tem a camada política, é, e de onde vêm as decisões, né, onde empresas como a Petrobras é, vão, vão funcionar. Né? Então, é que está a questão, a Petrobras é uma empresa de capital misto, então, sendo assim, é, ela depende de um alinhamento de interesses financeiros e políticos para é, sustentar uma, uma, é, uma forma de funcionar para a nossa sociedade e tudo mais. Né? E, é, e aí aquilo que eu estava mostrando né, sobre o, o Bolsonaro pedir investigação no governo é justamente porque ele está tentando de redistribuir aí nas bases políticas esse, essa contradição com o interesse financeiro, porque no, em ano eleitoral né, interessa aí o, ao político o é, um, um, um controle do preço, né, mas ao sistema financeiro isso não interessa. E, e os, muitos dos proprietários das ações da Petrobras são bancos americanos, né, que estão tentando aí lidar com o aumento dos preços do petróleo por lá e não se importam do que está que acontecendo aqui no Brasil. Então essa hierarquia ela funciona aí é, de cima para baixo uma parte do tempo nesse sentido, mas também funciona de, ba de baixo para cima quando é, as ações caem por uma expectativa que o mercado está tendo de que dessa vez a Uh, o estamento político vai ganhar, né? Ele vai conseguir aí é, derrubar mais uma vez o presidente da Petrobras e algo nessa linha. Mas é, é, e nós, né? Dentro desse sistema, a gente fica aqui da quinta camada para baixo, né? Como como administradores, na né, da, da, da iniciativa privada ou trabalho nesse na iniciativa privada, né? Trabalhadores e que precisam organizar a microeconomia das suas empresas, das suas famílias, das suas casas e tudo mais, a essa situação de escassez, né? no, no, escassez no mundo exterior. E, e aí a, a metodologia ajuda a gente a olhar um pouco mais para como funcionam esses sistemas internos né? desse, desse, é, desse jogo. E... É, eu tenho aí até um, uma metodologia né, sobre isso, sobre essa organização interna dos espaços, que é o Zentralha. Né, tem alguns videozinhos, eu vou deixar aqui na descrição, ensinando né, como você pode aplicar essa lógica aqui, essa hierarquia para organizar seu home office, sua casa. Mas o, pensando assim, como que é, essa, essas decisões interferem na nossa vida como a gente reage a elas, né, e eu acho que a gente vai passar agora por um período onde é, as empresas e as famílias, as casas, as residências, é, vão precisar introduzir alguns procedimentos, alguns processos é, industriais com relação principalmente à questão do resíduo, né, porque com... Esse, essa inflação das commodities, os resíduos que a gente joga fora, eles já não são mais desperdiçáveis, né? eles não são mais é, algo que você pode abrir mão, simplesmente, eles estão cada vez mais ficando mais valiosos, né? porque é, o, o, alguns, alguns materiais recicláveis, tipo alumínio, vidro, estão tendo uma alta é, considerável, no outro vídeo eu falei sobre a indústria cervejeira europeia, como a dificuldade que está passando em conseguir é, manter sua produção, entregar sua produção, né, sem embalagem, e já falei do alumínio também, né, mas tem também a questão do fertilizante, né, e muito do lixo orgânico que a gente joga fora poderia ser fertilizante, né, então eu acredito que novos negócios nessa área vão, vão despontar num cenário como esse e... É, e, e, e eu acho que isso pode é, provocar aí uma mudança na nossa economia mais é, duradoura e mais. É, e que abranja também esse, essa camada cultural. Né? Eu imagino assim a nossa economia começando a adquirir ou voltar de um jeito revis, revisar de algum jeito é, algumas culturas e algumas épocas de um artesanato com, com a mistura com um conteúdo digital, né, no sentido de é, produtos que sejam restaurados, roupas é, que sejam é, restauradas para o uso, com, como upcycling, que já é uma, uma tendência. É, a gente pode ver também equipamentos, né, máquinas que, que em vez de jogar fora a gente, a gente surge uma tendência de, de restaurar o seu uso, né, de consertar e, e a gente pode entrar num período de uma economia mais orientada a isso, né, onde as próprias é, pessoas passem por algum tipo de capacitação para essa finalidade, inclusive na Europa é, isso tem sido discutido, né, a, a, o direito ao conserto, né, pra, como uma defesa contra a, a ideia da, da obsolescência programada, né, que é, que é uma tendência em muitos produtos industrializados que a gente consome que são programados para estragar, mesmo que, que, que, isso, que eles pudessem durar muito mais tempo, né, então, é, e aí eu acho que isso são transformações culturais que a gente vai passar a viver aqui na quarta camada. Então, a quinta camada é essa camada mais é, administrativa, né? e a quarta camada é, a, é as teorias, as, as inteligências, a cultura que a gente é, possui, consome e tudo mais. E, e aqui a terceira, a segunda camada, são essas mudanças que tende a acontecer no plano de como, de, de como a família, os, os núcleos familiares se sustentam. Eu acredito que a gente está vivendo um período aí onde a questão da, da educação dos filhos vai ser revista, principalmente pelo custo-benefício que elas oferecem, né? e, e também pela, pela experiência né, da educação remota com a pandemia, então, é, tudo isso tende a, a mudar e eu acredito que a educação vai baratear um pouco com isso, né? ou, ou vai é, mudar muito a sua, sua natureza também. Né? A gente está vivendo um, um, uma revolução nesse mercado da educação. Né? E aí tem o um nível plano onde a gente muda aí a, a questão da alimentação, com dietas diferentes, que... É, novos novos tipos de ingredientes e coisas que, que não não eram conhecidas que podem ser passar a ser mais utilizados mais consumidas uma delas é o cogumelo na alimentação né que poderia ser muito muito mais produzido no Brasil e não não é muito por causa de de desconhecimento mesmo né mas também porque o Brasil tem muita fartura de, de carne, né? é uma commodity barata, mas que, é, no momento assim, tende a não ser. E a camada mental, né? o plano mental dessa questão global toda, ela, ela também está muito inserida, está muito envolvida no sentido de uma guerra ideológica que a gente vê acontecendo muito perto da gente hoje, né? seja na fake news de WhatsApp, até... A, a, a fake news em, em grande escala, né, da, da, da mídia corporativa tradicional, que, que não mostra, digamos, esse panorama todo aqui, nunca vai mencionar um, um projeto como as Rotas da Seda, né, ou alternativas ao dólar que outros países estão promovendo, e, e isso por quê? Porque estão sob esse guarda-chuva né, da do, da, da hegemonia americana e, e da, da alta finança americana. Né? Então, é, e isso é um, uma oportunidade né, para o pro, pro Brasil também, em, em muitos sentidos, mas também é um momento muito perigoso para o Brasil, né? porque a falta de um projeto nesse sistema, num, num momento como esse, como esse nos coloca aí é, em grande chance de virar assim o país que paga o pato, né? Que acaba absorvendo é, o prejuízo da crise sozinho, porque é, estamos tendo efeitos econômicos aí piores que todo todos os países da América Latina em geral, é, e com, com menores é, salários, com é, crescimento econômico mais baixo, e isso é muito perigoso né, para o pro, pro Brasil no sentido de estar de tá, é, perdendo um, um avanço, uma evolução industrial que a gente adquiriu no século passado e que é, nos dava algum, algum tipo de nivelamento aí Nesse, nesse, nessa lógica mundial, a gente está agora regredindo muito aí em direção a países centro-africanos, a uma situação subsaariana aí de, de, de é, desenvolvimento, né? cada vez mais tendo é, questões como é, áreas controladas por, por crime organizado, é, coisas do tipo que são, é, são sinais de um retrocesso econômico, né? retrocesso a atividades é, informais, ilegais, ou, e tudo isso é, é, são ameaças que, que surgem ao Brasil, mas também a gente tem a oportunidade, né? a oportunidade de... É, começar a colocar um, um plano estratégico de, de aproveitar essa, esse momento global aqui de, de confusão, né, de divisão entre os países e exercer um, uma posição de, de país que promove diálogo, que promove, é, ah, promove que, que entra de uma maneira mais neutra em... É, questões é, internacionais de, de, de divisões, de conflitos, né, então, é, isso também é uma oportunidade do Brasil, se o Brasil se resolver internamente, né, é, de, de se projetar dessa forma, né, o problema é que o Brasil está é, internamente, é, patinando muito ou, ou tendo muita dificuldade de, de, de se organizar internamente até porque a gente absorve muito é, essas tendências externas, né? Como eu estava mostrando naquelas camadas. Então é, essa essa é uma forma da gente ter uma visão mais integral, assim, sobre tudo o que acontece no mundo. Então é, na verdade é, eu acredito que se a gente é, olhasse com, com o olhar que, que o presidente dos Estados Unidos ou um líder político como qualquer um desses é, dessas dessas nações olham para o mundo né olhando das suas mesas olhando para o mundo como um tabuleiro é, nós também na mesa de casa a gente também está olhando para o mundo como um tabuleiro né as escolhas do que que a gente vai consumir são escolhas geopolíticas cada vez mais importantes. Então, é, o grão que você consome, ele pode ser produzido no Brasil, mas o um fertilizante que vai nele pode não ter sido. É, o refrigerante que você toma, ele talvez seja um, um refrigerante nacional, talvez seja é, de uma empresa estrangeira, que... É, que lá no Fórum Econômico Mundial e outros eventos tentam utilizar é, o poder que elas têm como corporações para influenciar decisões como a água dos países né, e, e, e outras políticas in, in, internacionais aos, aos países que representam a perda do, do controle dos próprios recursos naturais. Então é necessário a gente ter essa visão integrada aqui, né, dessa de como os pontos estão ligados e como tudo é uma coisa só no mundo, porque a gente também joga o jogo. Né? Agora, é, você ter essa visualização é, faz toda a diferença de você ser uma peça ou não, ou ser um jogador nesse jogo. Né? No Brasil, a gente pelo nosso isolamento geográfico, isolamento também linguístico, a gente é um país muito míope, e talvez por isso também a gente acabe pagando juros mais altos e várias outras situações, a gente é, não é tão competitivo, por quê? Porque a gente não consegue se comparar com países ao nosso redor, a gente não, não consegue comparar nosso estilo de vida, e o brasileiro não tem oportunidade normalmente de viajar é, ou de aprender outras línguas. Então, isso cria, vamos dizer assim, no Brasil, um grande vácuo de, de, de inteligência cultural, de, de visão estratégica, de leitura de mundo. E, e aí o Brasil vai sendo feito de, de, de besta né? nesses... nesses é, é, arranjos internacionais, né, e, e aí é cada vez mais importante que a gente traga essa visão geopolítica, o jogo como o jogo do mundo, é, o jogo do dinheiro como ele é, porque até por isso, uh, até porque isso tende a fazer o nosso dinheiro ganhar força, né, ele perdeu muito poder de compra, porque a gente, é, elegeu um, um governo que não tinha um, um projeto debatido, não tinha é, um, um, um plano pensado para o país. Né? Foi, acabou sendo um, uma reunião de pessoas que, que é, tinham como desafeto político um, um partido, um governo, que durante um período governou o país, mas que não não construíram um plano de governo juntos, e aí ao longo do governo esse, essa coligação foi se desfazendo, né? o próprio presidente saiu do partido e ficou sem partido por um bom período, no, o partido que ele se elegeu. Né? Então, é, aí, quando vai ver o mesmo agronegócio que exporta milhões, bilhões, é, elegeu uma geopolítica que se afastou da China, né, que é o maior comprador desse, desse recurso. Então, Ou seja, é, essas próprias cabeças que, que entraram nesse projeto não, não, não refletiram o suficiente as contradições do seu projeto. E aí o que, que acontece com o um país quando o projeto está cheio de contradições? As ações dele caem, né, e as ações é o dinheiro. Então, é, hoje, agora, a gente está aí diante de uma nova eleição onde temos a oportunidade de rediscutir o nosso projeto. Se a gente não fizer o dever de casa, de novo, a tendência é a gente ver o nosso dinheiro, o nosso poder de compra perder mais poder de compra ainda, né? Então, é, é um momento crítico que a gente está passando quando a gente está diante de uma eleição. E é necessário discutir o, o projeto para evitar também que aconteça como aconteceu agora, que lá na hora de governar é, esse, essa coligação, veja que, não, que, que eles não têm é, é, alinhamento entre eles para governar, né? não, não veja, veja as contradições que não eram visíveis enquanto o, o objetivo era só ganhar a eleição. Né? E a, a única forma de evitar isso acontecer é fazendo um dever de casa, Debatendo um projeto, é escrevendo, é lendo, é, é promovendo essa dialética, né, para que chegando lá esse projeto esteja maduro, esteja já lapidado é, como um diamante, né, que é justamente o, o, a peça que está no centro da mandala, né, é, para que na hora que, que ele for enfrentar é, as contradições desse mundo exterior, dividido, essa geopolítica competitiva, difícil, é, a coerência interna do Brasil sobressaia diante dessa, dessa é, divisão externa do mundo. Né? Se o Brasil tiver um projeto inteligente, estratégico, os interesses nacionais vão se, vão se entender e o Brasil vai é, sobressair aí como uma vamos dizer, uma via, uma terceira via, um caminho alternativo de desenvolvimento é, entre, entre o Oriente e o Ocidente. É, mas se a gente se permitir essa divisão continuar e não entender o nosso papel, que a gente tem para o mundo como guardiões também dessa estabilidade mundial, aí a gente pode perder a nossa própria... É, integridade em vários sentidos, aí seja na nossa moeda, a, nossa, é, a, a gente perder aí um pouco do nosso parque produtivo, até a gente pode imaginar a parte do território brasileiro sendo colocada em ameaça, a gente está vendo aí essas questões envolvendo a Amazônia cada vez mais preocupantes, né? então, é, é, começa, é, começa com crises internacionais, internacionais como essa, né? questões é, dos do jornalistas, né, do jornalista e do indigenista que, que é, foram assassinados na Amazônia, é uma questão que, que é uma ameaça séria aí ao Brasil e a nossa integridade é, territorial real. Né? Então, é, é por isso tão fundamental que a gente... É, veja o mundo, veja é, esse quebra-cabeça do mundo, esse jogo, né, que os economistas tenham um pouquinho mais de criatividade de, para mostrar o, o jogo do dinheiro como ele é no mundo, né, e, e como ele, ele, a relação dele com a nossa vida é, acontece, e é, nos, nos mostrar que a gente tem como jogar esse jogo Seja nas nossas opções, decisões de consumo, né, que é uma forma de voto também todos os dias, ou de investimento, quem, quem pode investir, né, mas também no nosso voto na, na urna, né, no, no, no plano político também, porque a nossa contradição, a nossa própria contradição, a nossa incapacidade de ver esses pontos e ligar os pontos, de refletir, raciocinar e, e tentar... É, lapidar, trabalhar essas contradições, é, o risco de não fazer isso é a gente de novo é, é, acabar elegendo um projeto geopolítico cheio de contradições e que no final desvaloriza a nossa moeda. Então, é, esse era o recado desse vídeo, não deixe de, de assinar o nosso canal, a Jogada News, é, se você quiser acessar esse quadro aqui para brincar, é só é, olhar ali esse link que está na descrição do vídeo. E não deixe de curtir, deixar seu comentário no vídeo. Até o próximo vídeo, obrigado. Um abraço para você e tchau, tchau.